Aleluia! Padre Senhor Jesus! Amém. Quantos estão com expectativas aqui? Amém. Oh, Aleluia! Você sabe que a expectativa é a linguagem da fé. Sabe que os sonhos, as expectativas, elas são as linguagens de Deus. A Bíblia fala que o Senhor Deus coloca em nós o querer. Tudo começa em você permitir que Deus coloque sonhos dentro da sua vida. A linguagem de Deus sempre são sonhos. A linguagem de Deus sempre são expectativas. No momento que você assume os sonhos de Deus, as expectativas de Deus, aí você dá vazão ou oportunidade, você use a palavra que você mais achar apropriada, para que o próprio Deus que colocou o sonho dentro de você, agora também entre com a efetivação, com a realização, com a manifestação desse sonho. É o que a Bíblia diz, aquele Deus que opere em nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Muitos de nós queremos ver o efetuar sem antes sonhar. Você nunca vai entrar no efetuar de Deus, sem antes ter sonhado aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. É bom criar expectativas. É bom você criar em Deus, para Deus, para o corpo de Cristo, para a igreja, expectativa. E eu creio que o Espírito de Deus, assim como foi falado já pelo profeta Djalma, Ele vai ressuscitar sonhos aqui esses dias. Deus vai... Ressuscitar paixão, fome, sede, desejo por Ele, mais do que você já teve em toda a sua vida. Você crê nisso ou não? Sim. Muito bem. É um privilégio estar na casa de Zadok, porque eu considero essa conferência uma das mais importantes do Brasil, não desmerecendo as demais, mas esta para mim ela tem um teor, ela tem um sentido muito importante para os nossos dias. Eu tenho tido o privilégio de participar desde antes dela existir desde quando era só um sonho e o Luciano compartilhou comigo e com o Djalma também e nós sonhamos essa conferência juntos e eu fico feliz porque Deus deu esta conferência para estar debaixo da liderança do Luciano e eu acho que não teria outra pessoa mais adequada para trabalhar unidade porque é, o serviço que o Luciano faz ao corpo de Cristo por anos é exemplar e mostra que é possível você ter identidade, você ter ministério, mas você também ter o coração no reino, ter o coração no corpo. Vamos aplaudir a Deus pela vida do Luciano? Deus abençoe ele, cada vez mais. Eu tenho certeza que esta noite vai ser uma noite, é? Não, tarde, né? Essa tarde vai ser uma tarde muito especial, e eu quero que você abra o seu coração. Eu vou pregar, talvez, a mensagem mais simples da minha vida, mas ao mesmo tempo, creio que o Espírito Santo vai torná-la eficaz, poderosa, vai torná-la uma experiência extraordinária no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre a pessoa e sobre a obra do Espírito Santo. Eu quero falar a respeito do Deus, Espírito Santo. Eu quero falar da terceira pessoa da trindade, Espírito Santo. Mas eu também quero falar da pessoa mais mal entendida, menos compreendida mais negligenciada na igreja chamada Espírito Santo quero falar um pouquinho sobre isso e nós vamos caminhar nessa direção e eu creio que o próprio Espírito Santo vai testificar o quanto ele quer que a gente ouça essa verdade espiritual amém? Senhor Deus eu te dou graças pelo privilégio de compartilhar os meus irmãos servir os meus irmãos com a ministração da palavra e eu oro, Pai, para que o coração de cada um aqui seja uma boa terra, porque o Senhor certamente irá plantar uma boa semente nesses corações. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que nenhuma obra humana ou demoníaca interrompa, atrapalhe, interfira no que o Senhor há de fazer aqui esta tarde. Em nome de Jesus, nos expomos com sonhos, com expectativas, com desejo ardente de querer mais, experimentar mais, beber mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em um nome de Jesus de Jesus, quem diz amém a essa oração? Amém. Aleluia, aleluia, queridos, eu quero falar sobre a obra do Espírito, fazendo algumas perguntas para vocês, quantos creem que Deus é o Criador de todas as coisas? Diga amém, amém, muito bem, então nós estamos alinhados na mesma crença, quantos creem que o Deus Criador de todas as coisas? Ele também sabe todas as coisas, mesmo antes que elas aconteçam. Diga amém, por favor. Amém. Muito bem, estamos alinhados nesta questão. Eu quero iniciar a minha palavra, sobre o Espírito Santo, falando sobre isso. Se Deus é o Criador de todas as coisas, nós precisamos retroceder um pouquinho, para um dia, um momento em que nada existia, somente Deus, na pessoa da trindade, eu quero que você vá retrocedendo comigo, se Ele é o Criador de todas as coisas, nós vamos ter que chegar nesse mundo incriado, que um dia Ele existiu, poucos de nós paramos para pensar sobre isso, se Ele é o Criador de todas as coisas, um dia existiu, um mundo incriado, que era a habitação de Deus. O lugar onde Ele vivia perfeitamente, um lugar onde Ele estava saciado, um lugar onde Ele tinha plenitude. Então, toda a obra da criação não foi para completar Deus, foi apenas para ser uma extensão do Seu reino e do Seu poder. Agora, vamos voltar neste mundo incriado. Estamos lá. E Deus começa a criar. Não vou colocar em ordem hierárquica aqui. Vamos acreditar que uma das primeiras criações de Deus, né, seria os anjos. Você acha que Ele simplesmente saiu criando os anjos? Vamos supor que a segunda criação de Deus fosse o universo. Você acha que Ele simplesmente foi criando o universo? Vamos supor que dentro do universo fosse a terceira criação de Deus, a Via Láctea. Você acha que Deus saiu criando a Via Láctea? Vamos acreditar que dentro da Via Láctea, Deus fosse, né, Ele criasse o planeta Terra? Simplesmente Ele foi criando a Terra? Não. Você tem que entender o seguinte, lá no mundo incriado, lá no mundo onde só estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles entraram em conselho entre si, sobre o que iriam fazer, e aqui eu quero, tornar a coisa mais simples para você entender, eu te fiz uma segunda pergunta, quantos creem que Deus sabe todas as coisas, diga amém? amém. Mesmo antes que elas aconteçam, quantos creem que Deus sabe todas as coisas, diga amém. amém? Então antes de Deus criar, antes de Deus criar, o universo, e mais propriamente a terra, e consequentemente o ser humano, Deus, ele teve um conselho na trindade dizendo, nós sabemos que ainda que não seja determinado que isso aconteça, mas que vai acontecer, ou seja, o homem vai cair, eu quero saber se mesmo assim nós vamos criar a humanidade. vamos criá-la, eles vão cair, vamos criá-la, eles vão pecar, vamos criá-las, eles vão errar, aí nesse conselho entre a trindade, nós temos 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, 20, Nesta, neste concílio na trindade, nós temos hoje escrito, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte, que Jesus Cristo é o Cordeiro morto, antes da fundação do mundo. Então o pai falou assim, tudo bem, nós vamos criar, mas por que, que nós vamos criar? Jesus falou assim, porque eu, antes mesmo que o homem peque, ou seja criado, antes mesmo, depois de criado peque, já estou me propondo a ser o preço do resgate deixa eu tentar explicar isso de uma forma mais ilustrativa eu quero três voluntários aqui, vamos lá, três voluntários por gentileza, rapidamente, três pessoas aqui um, dois, três, muito bem, vem cá vou tentar explicar de uma forma melhor já que eu chamei a atenção de vocês para essa coisa muito simples de entender né, vocês vão, fica aqui comigo, quem quer ser o pai aqui? você, você tem cara de pai mesmo, quem quer é seu filho? Ele? Por que o filho tem que ser mais cumprido? Você quer ser o Espírito Santo? Amém. Aleluia, muito bem, então tente imaginar, Eu vou fazer a pergunta de novo agora, agora pense bem, se você continua crendo da mesma forma, tá ok? Quantos creem que Deus é o Criador de todas as coisas, diga amém? amém. Então nós estamos voltando aqui, retrocedendo a vida até onde um mundo incriado, não existia nada do que conhecemos e do que não conhecemos, criado só Deus no seu mundo, ok? quantos acreditam vou perguntar de novo que Deus sabe todas as coisas, mesmo antes que elas aconteçam, diga amém, amém. muito bem então o pai chega no concílio e fala assim, eu quero criar quero ter uma extensão do meu reino eu quero criar o um universo. Dentro desse universo, eu quero criar a Via Láctea. Dentro da Via Láctea, eu quero criar um planeta chamado Terra. E lá na Terra, eu quero colocar um ser humano que vai ser a nossa imagem, a nossa semelhança. Tudo bem? Está tudo bem para vocês? É um conselho. nós estamos no conselho aqui. Vocês têm que se expor, não dá para só ouvir no conselho, ok? Né? Tranquilo? Ok. Ah, o Pai fala o seguinte. Vocês sabem que, por escolha, por decisão, o homem, ele vai pecar, ele vai falar, ele vai cair, mas nós não queremos que a nossa imagem, a nossa semelhança, ela se perca, que ela fique lá destruída, o que, que a gente vai fazer? Aí vem o filho e se apresenta para o pai, a justiça nada mais é do que isso, o amor se apresentando a favor de uma causa, Jesus fala assim, pai, quando chegar o dia, na plenitude dos tempos, eu estou me comprometendo, que eu vou deixar a minha glória, eu vou deixar tudo o que sou, eu vou me tornar homem, a semelhança de homem, e vou ser obediente até a morte de cruz, pode, pode criar a humanidade, eu vou ser o preço do resgate, amém? Agora, o pai fez uma pergunta, e o filho respondeu a pergunta, agora o filho tem uma pergunta, o filho tem uma pergunta, ele o filho faz fala assim, mas pai é o seguinte, eu vou ter obedecido tudo o que você mandou, eu vou ter seguido sua lei, eu vou ter cumprido toda a justiça, eu vou ter feito tudo que a palavra manda eu fazer, lembra que eu falei que eu vou pregar da forma mais simples possível, então por favor, eu estou evitando palavras teológicas aqui, então, o pai ouve o filho, mas o filho fala para o pai, quem é que vai trabalhar depois que eu ter feito minha obra meu trabalho aí o Espírito Santo se apresenta o Espírito Santo vem e fala para Jesus Jesus pode ficar tranquilo que quando você me enviar lá para a terra eu vou trabalhar com toda a minha força com toda a minha intensidade para que aquilo que você fez, seja validado, que realmente a humanidade seja resgatada, pelo preço do sangue que você derramou, a partir daqui, a partir daqui, a partir dessa história, desse concílio, todo o universo é criado, mais propriamente agora, na linguagem humana, da criação humana, muito obrigado para vocês, amém? E é aqui que a gente tem que começar a entender a obra do Espírito Santo. É aqui que nós temos que começar a entender o ministério do Espírito Santo. Você não vai entender o ministério do Espírito Santo somente olhando as circunstâncias. O ministério do Espírito Santo já começou numa eternidade passada. Alguém está comigo aqui ou não? O ministério do Espírito Santo já começou num concílio onde nada e ninguém existia. Ali ele já se comprometeu em fazer uma obra necessária. Então nós chegamos aqui, numa questão que eu vou explicar lá na frente no decorrer da mensagem. Quantos querem ter relacionamento com o Espírito Santo? Diga amém. Amém. O grande problema da nossa geração que é egoísta, essa é a marca categórica da nossa geração, egoísmo, é que no nosso relacionamento com o Espírito Santo, nós queremos Ele para as nossas necessidades, e a gente não quer se relacionar com o Espírito Santo, com a missão dEle, você quer se relacionar só com a pessoa dEle, e não quer se relacionar com a missão dEle, deixa eu usar o Djalma como exemplo aqui, Vamos supor, Djalma, que eu queira ser o seu amigo. Eu sei que eu sou um dos seus melhores amigos. Né? Você não falou isso, mas eu estou dizendo, eu preciso me sentir aqui. É? Eu sou um dos seus melhores amigos. Agora, se em algum momento da nossa caminhada, eu querer só a sua pessoa, e não querer caminhar com aquilo para o qual você foi chamado, o que, que vai acontecer na nossa amizade? vai ter um hiato, vai ter algumas dificuldades, eu não vou ter tanto espaço e tanto tempo na tua agenda para sentar com você. A mesma coisa acontece com a obra do Espírito Santo, se de repente você só quer a pessoa do Espírito Santo, mas você não quer se relacionar com o chamado do Espírito Santo, com o ministério do Espírito Santo, automaticamente o seu relacionamento com Ele vai ser interditado. E nesse, e nesse momento aqui que eu falei que eu vou explicar lá na frente, nós temos que mudar um pouquinho a nossa mentalidade egoísta para uma mentalidade empreendedora. Ou seja, eu não quero só que o Espírito Santo seja o meu parceiro. Eu estou invertendo um pouco o meu relacionamento com o Espírito Santo também. Eu quero ser parceiro dele. Eu não quero apenas ser, que o Espírito Santo seja o meu parceiro. Eu vou repetir de novo. Eu quero que o Espírito Santo me receba como parceiro dele. Eu quero entrar na missão do Espírito Santo. Eu quero entrar no trabalho do Espírito Santo. Eu quero me colocar como instrumento, nas mãos do Espírito Santo, para que Ele cumpra o seu propósito. Eu sei que vocês estão me olhando desta forma, porque vocês já ouviram essa mensagem, mas numa linguagem não tão escancarada como estou falando agora. E isso choca um pouquinho, porque até hoje talvez você só pensou de uma forma, se não egoísta, mas limitada sobre você mesmo no seu relacionamento com o Espírito Santo eu vou voltar agora, lá para o mundo incriado, quando o pai entrou em concílio com o filho e com o Espírito, e eles resolveram entre si, a obra da criação, e o papel do pai, era determinar o que seria feito, a obra do filho, era fazer a respeito da redenção, e o Espírito Santo convencer, você vai observar, você vai observar, que todos eles tiveram parceiros, por exemplo, o pai tem um parceiro na obra da criação. O pai tem parceiros na obra da sustentação do universo. Vou só falar um deles, os anjos. Você sabia que, por exemplo, tem um anjo agora ó, lá no sol? Eu acho que às vezes ele desregula um pouquinho aqui no Nordeste. O anjo, eu acho que... <risos> lá no Texas onde eu moro, então, eu acho que ele tá, ele já está com uma asa só, porque a outra já torrou. Ele já sai, Entendeu? O filho quando estava aqui na terra tinha parceiros, quem eram os parceiros do filho? Os apóstolos, agora eu pergunto hoje, quem são os parceiros do Espírito Santo? Um? Nós? Nós somos parceiros do Espírito Santo, e eu vou te explicar agora um pouquinho melhor, né, depois dessa introdução, como que a gente vai costurar essa mensagem aqui, para que a gente entenda um pouco mais essa mensagem, não adianta apenas entender o processo da criação. Ou seja, Deus, no mundo incriado, entra num concílio com o Filho, entra num concílio com o Espírito Santo, mesmo assim eles ó, criam a humanidade, porque já estava determinado que o Filho morreria, que o Espírito Santo glorificaria o ministério de Jesus Cristo. Você também tem que entender o processo da queda. Porque a queda não aconteceu. Da noite para o dia. A queda foi um processo. A queda, diga comigo, foi um processo. E qual, como que foi o processo da queda? Simples. Eu quero que você pare para pensar um pouquinho, como é que o pecado nasceu no coração do ser humano. Muitos de nós chamamos que o pecado é a desobediência. Na minha opinião, eu não acho que, o pecado nasceu com a desobediência, na minha opinião, o pecado nasceu com a incredulidade, a incredulidade foi o ventre, onde a desobediência foi gestada, Tiago fala, que primeiro vem o quê? A concupiscência, pois com a concupiscência você tem a gestação, e quando ele traz a luz, produz morte. O homem só desobedeceu, porque ele duvidou da palavra de Deus. Se você pega Gênesis capítulo 3, você vai observar, você vai observar, que o pai havia dado uma palavra para Adão e Eva, dizendo, olha, desta árvore você pode comer livremente, né, das árvores você pode comer livremente, mas daqui está, no meio do jardim, digo: dela não comereis, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Você vai observar que depois do papo, não de aranha, mas de serpente, o que, que aconteceu? Eva, principalmente Eva, ela duvidou de que Deus cumpriria o que havia dito, porque a proposta da serpente era: não morrerás mas serás igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, por isso ela então viu que a árvore era boa, e desejável para dar entendimento, no momento em que Eva duvidou, de que Deus cumpriria aquilo que havia dito, ela então tomou e comeu, se ela tivesse mantido a tentação, vamos chamar assim, se ela tivesse mantido Satanás no seu lugar, dizendo, não espera um pouquinho, você está errada, Deus falou, que eu morreria, e quem é você para colocar a Palavra de Deus em jogo? Quem é você para dizer que Deus não vai cumprir o que disse? Todo pecado nasce da incredulidade, todo pecado, todo pecado nasce da incredulidade, a partir de que a Palavra de Deus não tem mais governo na sua vida, então você começa a fazer o que você acha que deve, eu costumo dizer, não em hierárquica, que após a incredulidade se instalar, você se torna independente. O que que Eva fez? Ela foi lá, tomou e comeu. Ela não poderia ter esperado a viração do dia, Deus não estava ali todo dia, que fome miserável aquela que Eva tinha, que não podia esperar, não é verdade? Mas eu sei qual que foi, o diabo usou uma estratégia muito baixa para tentar Eva vou tentar assim, ilustrar assim, o diabo mostrou assim, o fruto, para Eva e falou assim, Eva come, e ela falou, o que eu vou ganhar com isso? Ah, vou te dar um carro, ela falou, não, não quero não, aí então, o diabo falou assim, come Eva, o que eu vou ganhar com isso? Uma casa muito grande, ela pensou, não, não quero não, então acho que eu estou brincando, entenda assim, dessa forma, aí o diabo chegou para Eva assim, Eva, come, porque emagrece, irmão foi muito baixo a, o jogo ali, você conhece alguma mulher que não queira emagrecer pelo menos meio quilo? A mulher é um pau de virar tripa, não, eu preciso emagrecer meio quilo, entendeu? Então, <risos> o interesse de Eva foi maior do que a sua submissão à palavra, queridos, ouça, eu vou repetir novamente, quando a incredulidade entra, e a palavra não tem mais gerenciamento sobre a sua vida, você se torna independente, a independência leva você a qualquer outro caminho, que eu chamo de pecado, que é a transgressão da lei, no momento que você é independente, a lei não tem mais poder sobre a sua vida, o que, que diz a Escritura? Que o pecado é a transgressão da lei, o que faz você obedecer a lei? A fé, o que faz você obedecer a palavra? A fé a incredulidade é a mãe, de todo tipo de pecado, todo tipo, de toda espécie de pecado, então que você tem que entender o seguinte, que o processo da queda, começou com a incredulidade, aí nós temos toda a desgraceira que aconteceu por causa do pecado, aí Jesus veio, Jesus veio e cumpriu o que havia prometido para o Pai, quem lembra o que aconteceu lá no mundo incriado? Quem que lembra? O que Jesus prometeu para o Pai? Quem está comigo aqui? O que Ele prometeu? Eu vou pagar o preço pelo sacrifício. Eu não prometi, Pai? Chegou a plenitude do tempo, eu vou pagar o preço pelo sacrifício. Então Jesus veio, morreu no nosso lugar, a gente conhece que é uma morte vicária, substitutiva, e então Ele subiu aos céus e apresentou para o Pai, Pai, satisfaz a sua justiça, esse sangue que eu derramei, satisfaz a justiça? Satisfaz. Então, Espírito Santo, agora você pode descer e glorificar o meu nome. Porque é o que está escrito em João capítulo 16, que o Espírito Santo não faria a obra por si mesmo, mas sim a obra a respeito de quem o enviou. Bem, agora a gente chega para o Ministério do Espírito Santo, para restaurar, restaurar o ser humano caído. E eu te faço uma pergunta. Qual que é o grande ministério do Espírito Santo? O primeiro grande ministério do Espírito Santo. A Bíblia fala em Mateus, em João capítulo 16, versículo 18, repita comigo, Ele veio, convencer o mundo de pecado. Qual que é o pecado original, na minha tese? Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, para que o seu relacionamento com Deus seja perfeito, para que o seu relacionamento com Deus seja profundo, para que o seu relacionamento com Deus seja poderoso, você tem que restaurar o que foi perdido no começo, e o que foi perdido no começo foi a fé, e um dia eu estava pregando sobre isso, depois do culto um camarada chegou para mim e quis me degolar, falou, pastor como assim? fé, o homem no Éden tinha tudo, o homem no Éden não tinha necessidade de nada, o homem no Éden podia todas as coisas praticamente, que fé que ele precisava, eu falei querido, deixa eu te falar uma coisa, você está na ótica da fé para receber, mas fé não é só receber, fé também, ela existe para se submeter, você só se submete pela fé, o que que fez Eva se rebelar, foi a incredulidade, ela não tinha mais fé suficiente na palavra de Deus, repita comigo aqui uma coisa interessante, fala comigo, fé, fé, fé, fé. é confiar, é confiar no, caráter de Deus. no caráter de Deus, isso é fé, no momento que você não confia mais no caráter de Deus, você não vai fazer mais do modo de Deus, Vai é fazer do seu modo, aí você se torna independente, você se torna rebelde, você se torna o que for, para que o relacionamento com Deus seja restabelecido, o Espírito Santo, a primeira coisa que ele tem que fazer é o que? Restaurar a fé. E como é que ele restaura a fé? Destruindo o problema que abalou a raça humana, que é a incredulidade. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta: Como é que a fé é plantada no nosso coração? Vamos lá, Romanos 10, 17, como a fé é plantada no nosso coração? Pela palavra. pela palavra, ou seja, aquilo que foi perdido lá no começo, aquilo que foi perdido em Gênesis 3, agora o Espírito da verdade, olha só, o Espírito da verdade, aquele que vem nos guiar em toda a verdade, aquele que vem nos ensinar toda a verdade, aquele que vem nos ensinar a respeito de Jesus, o que, é que Ele vem fazer? Ele vem restabelecer esse padrão de relacionamento. Ele vem restabelecer esse papel que é necessário a cada um de nós. Quem quer se relacionar com Deus? Diga amém. amém. Fé. Sem fé é impossível. Você pode vir ao culto, sem fé não vai ter nada. Você pode dar dízimo sem fé não vai acontecer nada. Você pode orar, sem fé não vai acontecer nada. Sem fé é impossível você se relacionar com Deus. E como é que o Espírito Santo vai te trabalhar isso? Fica comigo convencendo do pecado, eu vou te perguntar pela segunda vez, qual é o pecado original? Incredulidade ai pastor, eu vou te fazer uma coisa aqui, fazer uma outra brincadeirinha com vocês para vocês entenderem melhor, quantos creem que Deus existe, diga amém. amém? tem uma brincadeirinha, mas de novo, quem crê que Deus existe, diga amém. amém? aleluia, mas nesse certo ponto, você não se diferenciou dos demônios a Bíblia fala em... é sério irmã tem irmão que não aguentou você. Sério? Sério. Porque a Bíblia fala que os demônios creem que Deus existe. Eu vou te falar que tem demônio que é melhor do que crente ainda. É? Porque a Bíblia fala em Tiago que, que esses demônios que creem estremecem. Tem crente que nem estremece mais, pastor? Você nunca tinha escutado essa, né, pastor? Essa é feia, né? É forte, mas é a realidade. O demônio ele crê em Deus e estremece, porque ele sabe quem é Deus. Os demônios sabem e tem crente que não, então deixa eu te explicar uma coisa, vou usar esse degrau aqui, vou atrapalhar, firme mais vou atrapalhar, não tem mais jeito, já trabalhou já, quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, diga amém. amém? Parabéns! Mas você não chegou a lugar nenhum até agora, vou te explicar então, vamos subir outro degrau aqui, quem crê que a Bíblia que é a palavra de Deus, é a verdade, diga Amém! amém. Parabéns! mas você não chegou a nenhum lugar agora também, agora vou subir um degrau aqui, quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, diga amém, amém. quem crê que a Bíblia é a verdade, diga amém. amém, agora a pergunta é, quantos creem que a verdade, que é a palavra de Deus, é verdade para a sua vida? A verdade que liberta, é a verdade que é verdadeira para você. Porque se ela não é verdade para você, não adianta ela ser só verdadeira. Eu vou te explicar melhor. Quantos creem que Jesus salva? Diga amém. amém. Quantos creem que Ele morreu por você? Diga amém. amém. Quantos creem que isso é uma verdade? Diga amém. amém. Muito bem. Essa verdade, que é verdadeira, inquestionável para você, não é uma verdade para um budista. Não é a mesma verdade para o muçulmano. E essa verdade que operou em você, salvação, não está operando neles. Entenda isso, não está operando. Não está operando. Um budista agora, ele não está salvo no seu budismo. Porque ele não queria que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele até pode querer que Jesus venha em carne ele pode crer que Jesus é um Espírito aperfeiçoado, mas ele não tem a verdade vicária dentro do coração dele, então não adianta só a verdade ser verdadeira, ela tem que ser verdade para mim, e esse é o papel do Espírito Santo, e a gente não entende sobre incredulidade, a gente imagina que incredulidade, é um outro universo, não, incredulidade está na incapacidade de você acreditar, que a palavra, ela tem gerenciamento sobre a sua vida. Não é por acaso, por exemplo, que Tiago fala que o homem que crê, mas não pratica, ele se olha no espelho e vê apenas o seu rosto natural, ou seja, aquilo que ele fala que crê, mas ele não permite ter governo sobre a sua vida, não o transforma. Nós temos uma geração, escute bem o que você vai ouvir agora, por gentileza. Nós temos uma geração de crentes incrédulos. Uma geração de gente que fala que crê, mas quando chega na dimensão de praticar o que crê, ele não chega lá. Vou fazer uma brincadeira que vai explicar bem. Quantos creem que Jesus Cristo ressuscita a morte? Diga amém. amém. Não, irmão, vamos lá, quem crê, diga amém. amém. Muito bem. Quem aqui já orou por um defunto? Não, mas tem que ser um defunto mesmo, aquele que está morto no caixão lá, daqui meia hora vai ser sepultado, e você vai e faz aquela oração assim, não é aquela oração assim, de chega perto do caixão assim, sim. Não, não, não, aquela oração mesmo, assim, para valer, eu vim aqui para orar por você em nome de Jesus Cristo, levanta daí. Quem já orou, diga assim, amém? amém. Duas pessoas, eu vou perguntar de novo então: quantos creem que Jesus pode ressuscitar mortos? Diga amém. amém? Quem já orou mesmo para valer por um defunto, diga amém. amém? Duas pessoas, por que, que a nossa crença e a nossa prática é tão distante? Quem está comigo aqui, diga amém. amém. Eu faço uma diferenciação, eu não estou ensinando sobre fé, só estou ensinando aqui sobre a obra do Espírito Santo, daqui a pouco a gente vai mergulhar mais profundo sobre isso. Eu faço uma diferenciação na minha crença, e eu tenho base bíblica para isso, de que crença é uma coisa e fé é outra coisa. A crença é o fundamento, a fé é a ação sobre esse fundamento. Eu ensino bastante nesse livro sobre isso. Não adianta eu crer, se eu não agir. Você vai morrer, sem ver um defunto ressuscitar, e crendo que Jesus pode ressuscitá-lo. Alguém não entendeu a brincadeira? Porque você nunca foi para a prática. Lógico que eu estou usando o exemplo do defunto para chocar, mas isso se aplica a tantas outras coisas na vida. Se Eva tivesse crido que, que ela morreria, se ela não tivesse perdido esta fé de que morreria, ela teria facilmente rejeitado a serpente, ela teria facilmente dito não a serpente, e aí você vai entender, o que está escrito em Gênesis capítulo 3 e 4, que a Bíblia fala sobre as maldições, a maldição sobre a terra, a maldição sobre a mulher, que ela iria conceber, né, com dores, a sua conceição, e quem lembra qual foi a, a maldição do homem? E a maldição da serpente? Primeiro a é da serpente, quem que lembra? você irá rastejar sobre o seu ventre, então não me pergunte se a obra tinha, a serpente tinha pé ou asa, mas de alguma forma ela não rastejava, isso com a sua mente santificada, você põe asa ou pé na cobra, fica à vontade, então ela começou a rastejar, e qual que foi a comida da serpente? Pó, muito bem, e qual foi a maldição do homem? Porque tu és pó, e ao pó tornarás, agora eu te faço uma outra pergunta, quando a Bíblia fala sobre figuras, tipologias, a serpente é uma tipologia do quê? É uma figura de quê? De satanás, se você olhar as escrituras falam que a antiga serpente, Jesus está falando quem? A satanás, então o que, que Jesus está querendo dizer? Que comida de satanás é pó, E quem é pó no mundo espiritual? Quem não retém a verdade da palavra. Se você não retém a verdade da palavra, você não tem como se posicionar. O universo foi criado pela palavra, o universo é sustentado pela palavra, e você não vai viver sem a palavra no momento que a palavra não tiver mais força na sua vida, no momento que a palavra não for mais a sustentadora da sua existência, qualquer coisa que você faça, é qualquer coisa, menos cristianismo. E aqui que entra o principal papel do Espírito Santo, Ele vem nos convencer de toda verdade. E qual é a primeira verdade? É nos mostrar o que é o pecado, o pecado é incredulidade, ou seja, quando os valores de Deus não são valores para nós, quando as verdades de Deus não são verdades para nós, quando o que Deus determinou não é mais determinante para nós, é aqui que a incredulidade está, a gente olha muito a incredulidade no foco de não ter capacidade de receber, no foco de não ter capacidade de alcançar objetivos pessoais, mas a incredulidade é muito mais profunda do que isso, por isso que eu falo que nós temos uma geração de crentes incrédulos, porque crentes incrédulos? porque eles confessam crer na palavra, mas não se sujeitam à palavra, eles confessam acreditar a palavra, mas não gerenciam a sua vida na palavra, eles confessam que amam a palavra, mas a palavra não tem autoridade de governo sobre elas, então o Espírito Santo precisa nos convencer em primeiro lugar sobre esse pecado. E aí o que, que a gente entra? Entra para a religião, vamos lá para a religião, o que, que a religião vem fazer? a religião vem fazer o que nós temos hoje em dia, diga comigo, nada a ver, é o que a religião propõe, nada a ver meu irmão, isso não tem nada a ver, pode, quê? Não tem nada que ver, nada a ver, aquilo que Deus chama de pecado, aí a religião fala assim, nada a ver, aquilo que Deus fala, eu não concordo, a religião vem e fala assim, nada a ver, aquilo que Deus fala assim, eu não estou alinhado com isso, a religião fala nada a ver, por quê? Porque nós não estamos alinhados com o Espírito Santo. É uma forma de aplacar a nossa consciência, é uma forma de diminuir a acusação mental da nosso cristianismo fadado ao fracasso, se continuarmos assim. E o Espírito Santo, ele precisa nos convencer disso. Então você nunca vai entrar num relacionamento profundo com o Espírito Santo, se em primeiro lugar você não se permitir ser trabalhado pelo Espírito Santo nesse convencimento, ou seja, se o Espírito Santo fala que isso aqui, mediante a palavra de Deus é pecado, tem que ser pecado para você, não é o nada a ver, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, se é, é e ponto final. como nós temos visto nos dias de hoje, essa resistência ao Espírito Santo, simplesmente porque nós não queremos nos adequar ao padrão que Ele próprio estabeleceu. E aí eu vou te dizer uma coisa, quem quer ser cristão, diga amém? Você não vai ser cristão sem um relacionamento profundo com o ministério do Espírito Santo. Eu vou te provar isso aqui. Quantos acham que existe salvação fora de Jesus, diga amém? Ninguém crê, vou perguntar de novo, quantos creem que existe salvação fora de Jesus, diga amém? Ninguém crê, você está certíssimo, porque debaixo dos céus não foi dado outro nome, senão o nome de Jesus, que importa pelo qual nós sejamos salvos. Agora, quem é que convence o homem a respeito deste nome? Quem é que convence o homem a respeito dessa tão grande salvação? Quem é que convence o homem a respeito desse sacrifício? Quem é que convence o homem a respeito do sangue derramado? quem que é? Eu não entendi quem é. E no momento que você não se rende a esse ministério, do espírito, como que você vai ter um relacionamento com ele? Nós queremos um relacionamento com o espírito egoísta pautado em nós. Como se o Espírito Santo viesse nos aprovar mesmo quando nós estamos desqualificados pela palavra. Como se o Espírito Santo viesse nos respaldar mesmo quando estamos fora do padrão das escrituras. Queridos, não existe isso, deixa eu te falar uma coisa para você, não existe isso. Não existe isso. Vou lá, vamos lá, vamos lá outra coisa, vamos lá. A Bíblia fala em Apocalipse, fala também em Coríntios, que alguns tipos de práticas levarão as pessoas para o inferno, não vão? Vamos lá, vamos escolher uma prática aqui. Estão com medo? Não, vou lá, mentira, o que a Bíblia fala dos mentirosos? Só os corajosos aqui, o que a Bíblia fala sobre mentiroso? Não herdará o quê? Amém Não herdará o quê? É uma verdade da Bíblia? Quantos crentes? Diga amém. amém Vamos lá, mais forte irmão, diga amém. amém Muito bem Aí vem uma pessoa na igreja, que ela está 20 anos dentro da igreja E ela é mentirosa Aí ela vem com nada a ver porque afinal de contas, não pastor, não é um pecado isso, é uma fraqueza, é uma fraqueza, é uma fraqueza que eu tenho, Deus sabe disso, Deus me entende, Deus me ama, deixa eu te falar uma coisa meu querido, se você está 20 anos dentro da igreja, e ainda está com a prática da mentira, você não deveria pensar sobre fraqueza, você deveria pensar sobre natureza, Porque o Espírito Santo ainda não te convenceu sobre o novo nascimento. Como que você pode chamar de fraqueza, uma coisa que vai te levar para o inferno? Não, isso não é fraqueza, isso é pecado. Escute bem, isso é pecado. Então nós resistimos o Espírito Santo de uma forma muito religiosa. Nós resistimos o Espírito Santo de uma forma muito teológica. Nós resistimos o Espírito Santo de uma forma muito cristã. O que uma pessoa, 20 anos na igreja, que ainda continua com a prática da mentira, está dizendo? Eu nunca permiti que o Espírito Santo pudesse me convencer do pecado. Eu sempre nunca chamei o pecado da mentira como pecado. Eu nunca chamei o pecado da prostituição um pecado. Eu nunca chamei o pecado da adultério um pecado. Na realidade isso não tem nada a ver. Deus entende as minhas fraquezas. O que, que eu estou querendo dizer com isso em outra linguagem? Que aquele que estava lá, desde antes da fundação do mundo, que entrou em acordo com Jesus, dizendo Jesus, eu vou glorificar o teu nome, eu vou mostrar para a humanidade, de que o poder da cruz, o poder do sangue derramado, pode tornar o homem liberto do pecado, o pecado não terá mais domínio sobre vós, nenhuma condenação há mais sobre vós, portanto, o que, que você tem que entender? eu estou em Cristo Jesus, e ponto final, porque a lei do pecado, foi quebrada, mediante a lei do Espírito de vida, alguém lembra esse versículo aqui? Eu falei de trás para frente, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, me libertou, da lei do pecado e da, morte, eu fui livre, como eu estou dizendo aqui então, com esse tipo de atitude de pecado que o Espírito Santo não trabalhou na minha vida eu resisti a ele os últimos 20 anos da minha vida eu resisti a ele esses últimos anos da minha vida E aí nós temos que começar a inventar um monte de doutrinas para justificar os nossos erros. Ou seja, então se Deus já perdoou os nossos pecados de ontem, já perdoou os nossos pecados de hoje, já também já perdoou os nossos pecados de amanhã, nós não precisamos mais nos preocupar com o pecado, porque eles já estão resolvidos. Eu posso fazer o que eu quero, da forma que eu quero, sem seguir o padrão da verdade de Deus, porque afinal de contas meus pecados do futuro já estão resolvidos. Olha o papo de serpente que a pessoa entrou. Alguém está comigo aqui ou não? Amém. Se nós quisermos uma geração sarada, nós temos que aprender a entregar essa geração nas mãos do Espírito Santo. E o Espírito Santo não caminha em estrada que não foi pavimentada pela verdade a estrada que o Espírito Santo percorre, o caminho que o Espírito Santo percorre, a forma que o Espírito Santo vai trabalhar, sempre vai ser apresentando a verdade que restaura o padrão da fé. Qualquer tipo de mensagem que não tenha a verdade de Deus nela, é qualquer mensagem, mas não a verdade de Deus... Qualquer verdade que está desalinhada com as Escrituras, ela pode ser qualquer verdade, menos verdade de Deus. E eu vou falar uma coisa muito séria, que eu tenho falado em muitas reuniões. Os nossos, o nosso problema é que, a forma como nós atraímos as pessoas para a igreja, nós temos que mantê-las. Nós temos que ficar inventando mentiras eclesiásticas, Mentiras teológicas, mentiras paliativas, porque elas não resolvem o problema de fato, para manter o povo sem arrependimento, que nós trouxemos para dentro dos nossos auditórios. E o que, que isso demonstra, irmãos? Uma coisa só vem falar, não de pecado, e falar do Espírito Santo. Isso demonstra que o povo não está entregue nas mãos do Espírito Santo. Porque uma pessoa que ainda anda na mentira, é porque não foi ministrado pelo Espírito da Verdade. Uma pessoa que deliberadamente ainda anda em pecado, é que não foi ministrado pelo Espírito da Santidade. Uma pessoa que ainda não se relaciona perfeitamente com Jesus, é porque não se relacionou perfeitamente com o Espírito Santo. Nós temos que aprender essas verdades espirituais, muito simples de entender, muito básica de entender. Um dia eu estava conversando com um discípulo e ele estava me falando algumas questões sobre tentações e algumas quedas que ele teve. Ele falou, pastor, parece que eu não sinto o Espírito Santo operar na minha vida. Eu falei, você está enganado. Só de você ter vindo aqui e aberto o teu coração para dizer que você não está conseguindo andar em vitória nessas áreas, mostra que você já está sendo compungido pelo Espírito Santo, e você reconhece que isso é pecado, e quando você trouxe isso à luz, você está dizendo para o Espírito Santo, agora estou quebrando a cadeia de orgulho, escute essa palavra, repita comigo, cadeia de orgulho, mais uma vez, cadeia de orgulho, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, muito, dos cristãos dos nossos dias, eles estão numa redoma de orgulho, qual que é a redoma de orgulho? Ele tem aparência de cristão, ele tem estereótipo de cristão, ele tem às vezes até qualquer tipo de atitude cristã, mas na realidade o que está por dentro, não é nada de cristão, mas ele está totalmente dominado por uma estrutura de orgulho, e quando é que você quebra essa estrutura de orgulho? Quando você confessa um ao outro. Porque enquanto você está confessando só para Jesus, Ninguém está vendo. Você se mantém dentro da sua estrutura de orgulho. Mas na hora que você traz ao público, porque o Espírito Santo está trabalhando profundamente isso no seu coração, essa cadeia de orgulho é quebrada e aí você começa a ser liberto. Enquanto você quiser manter a aparência, você vai ter problemas sérios. Estou falando de uma coisa muito verdadeira, amados. E de, de muita experiência que eu tenho... Com o ministério. Com o ministério. Nós temos que parar para pensar sobre isso. A primeira obra do Espírito Santo, é glorificar a Jesus, e, e o que que seria como primeira obra de glorificação do Espírito Santo? É mostrar que o sangue não foi derramado em vão, é mostrar que o sacrifício não foi inválido, é mostrar que cristianismo é muito mais do que frequentar a igreja de domingo, é muito mais do que você entregar dízimos e ofertas, é muito mais do que você levantar a mão e fazer alguns tipos de orações, cristianismo é você ter o poder de dizer e viver que você está está livre do império das trevas, você está livre da ação de Satanás, obrigando você a viver no reino dele, isso é cristianismo e só pelo poder do Espírito Santo que você vai conseguir isso, você não consegue por sua própria justiça, você não consegue pelo seu próprio esforço, você não consegue por a sua própria intuição, você só consegue isso ministrado pelo Espírito da Verdade... Eu não consigo sair dessa verdade, estou tentando ir para diante na mensagem, estou conseguindo. Diga comigo, lá no mundo incriado, o Espírito Santo, concordou com Jesus, de que Ele iria glorificar, o que Jesus fez na cruz. Olha para o irmão mais querido, que vai te dar o meu livro de presente, diga para ele assim, o grande, o, o grande e maior benefício da cruz, é a liberdade do pecado, porque quando você era escravo do pecado, mesmo que você quisesse obedecer, você não podia, agora o Espírito Santo vem revela a respeito da obra de Cristo, o Espírito Santo revela a verdade que tem naquele sangue, o Espírito Santo revela a verdade que tem naquela cruz, e você admite aquilo como verdade para a sua vida, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, agora você está liberto, para andar o quê? em fé, o que, que é fé? Andar em fé não é carro novo irmão, andar em fé não é casa nova irmão, andar em fé não é ter, isso faz até parte, mas andar em fé é principalmente voltar afirmar os seus pés naquilo que Deus falou, firmar os seus pés na palavra que Deus disse. Você vai andar à luz da palavra, você vai andar à luz da verdade de Deus. Você vai andar segundo o que Deus diz que é, é não é, não é pode, pode não pode, não pode. A fé tem que ser vista primeiramente neste ângulo. Vamos lá, eu acho que vocês entenderam. Segundo ponto, João 16, o que, que Ele vem convencer você? Da justiça, o que, que é justiça? E não é agora só o que você fazia de errado e estava desalinhado com Deus, é agora o que você é em Cristo. Eu chamo isso da realidade da nova criação, repita comigo, realidade da nova criação. Repita bem forte comigo, eu não mudei de religião, eu mudei de natureza, mais forte. Eu não tenho religião, eu tenho Mais forte, diga. Eu não tenho religião, eu tenho Só as mulheres. Eu não tenho religião, eu tenho Só os homens. Eu não tenho religião, eu tenho Todos nós, bem forte. Eu não tenho religião, eu tenho Quem mudou de natureza, diga amém. O que, que você é agora? A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 12, e todos quantos receberam, quando é que você recebe Jesus? Depois da primeira ministração do Espírito Santo, a respeito do pecado, a respeito da incredulidade, e você agora passa a crer em Jesus, passa a crer na obra de Jesus, então você recebe o direito de ser o quê? Chamado Filho de Deus. Filho de Deus filho de Deus, eu vou te fazer uma pergunta agora, você é filho de Deus? Tem certeza disso? Estou te usando como exemplo, não estou profetizando não, se você é filho de Deus, você pode ser um pecador inveterado? Não, você é filho de Deus? Tem certeza disso? Absoluta, você pode ser um pecador inveterado? não é minha natureza, você é filho de Deus? não, você não falou com muita certeza, vou voltar para cá, deu tempo aí? deu? você é filho de Deus? Amém. não, Amém, assim seja, é para o futuro, eu vou tentar de novo, estou brincando, você é filho de Deus? estou brincando com você querido, por que, que você se considera um pecador miserável? como você se considera um camarada que não pode resistir ao pecado? Deixa eu explicar um pouquinho. Qual que é a obra do Espírito Santo? Restaurar o que foi perdido lá no Éden. A primeira coisa que ele precisa restaurar é a fé. Quantos concordam? A fé. a fé que nos alinha a tudo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E o que Jesus fez por nós está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Escute bem. O primeiro ser foi feito o quê? Alma. E o segundo? Espírito vivificante, assim como trouxemos a imagem do primeiro, também vamos trazer a imagem do? Segundo por que que a gente acha que trazer a imagem do segundo, é só depois da morte ou da vinda de Jesus? Hoje você pode reinar em vida hoje você pode reinar em vida, eu sei que eu estou falando coisas fortes aqui, mas nós precisamos entender, o Espírito Santo precisa te convencer disso porque um dos problemas do cristianismo é que nós confundimos cristianismo com religião. Eu não me tornei cristão para fazer parte da religião cristã. Eu me tornei filho de Deus. Não, não, não, não, não, vocês não entenderam, eu não me tornei cristão para fazer parte da religião cristã, eu aceitei Jesus como meu Salvador, porque o Espírito Santo me convenceu do pecado, e Ele também me convenceu de que esse pecado poderia ser justificado, perdoado por Cristo na cruz do Calvário, e eu entendi que aquilo era verdade, então o Espírito Santo fala agora, nenhuma condenação há mais sobre você, porque o Espírito de vida te libertou da lei do pecado da morte, agora você pode ser chamado filho de Deus, aleluia, você tem que entender isso como verdade para a sua vida, quantos aqui são filhos de Deus, diga amém. amém Escute bem A primeira dificuldade que eu tive de provar Para vocês Que a incredulidade é a mãe de todos os pecados Eu também terei uma enorme dificuldade De provar para vocês De que você mudou De natureza A religião Não nos permite pregar sobre isso Sabe o que a religião fala? Como que você admite que você não é mais um pecador? A Bíblia fala que quem diz que não cometeu pecado, se faz mentiroso. É verdade, a Bíblia fala em 1 João mesmo. Mas você tem que entender o que, que a 1 João está falando. A Bíblia está falando do pecado original. A Bíblia está falando, aquele que diz que não nasceu em pecado, é mentiroso. é isso que a Bíblia está dizendo, a gente tem que ler a Bíblia da ótica correta, não é por acaso a Bíblia não pode se contradizer, no mesmo livro diz assim, que nós não devemos andar em pecado, porque aquele que anda em pecado, o que a Bíblia fala? Não o conheceu. Como filho de Deus... Você tem que agora assumir a sua ideia. já falei, eu sou filho de Deus, não, não, vamos irmão, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. não, não, está muito fraco isso, que eu, digo. Eu, sou filho de Deus. eu sou filho de Deus, aleluia, agora vamos pegar os dois Adãos, os dois Adãos, o primeiro Adão e o segundo Adão, qual dos dois foi mais tentado? Os dois, agora, qual do Adão que foi tentado e não caiu? O segundo, o Espírito vivificante, agora quando ele foi tentado, ele foi tentado como ser humano, você tem que entender isso, tentado como ser humano. Jesus mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes se esvaziou, Jesus estava esvaziado da sua natureza divina, e vivendo como homem, e como homem Ele resistiu ao pecado, e como homem Ele disse não ao pecado, e como homem Ele obedeceu, e como homem Ele andou em verdade, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Agora por que, que Espíritos, por que que Jesus conseguiu isso? Porque Jesus sempre se sujeitou ao Espírito, o que, que diz Romanos capítulo 8? Que a inclinação da carne nos leva ao pecado, e a inclinação ao Espírito nos leva à morte, você tem que acreditar que você não é mais escravo, você é filho isso é uma obra do Espírito Santo, o Espírito Santo tem te convencer isso, você consegue olhar para dentro, e lembra que eu falei sobre incredulidade, eu quero que você seja honesto com você, na primeira pergunta, incredulidade é não admitir a verdade de Deus, como verdade para a sua vida, então eu vou continuar nessa mesma questão aqui, quando eu falo que você é filho de Deus, e que você tem a possibilidade de andar livre do, do poder do pecado, não da influência, mas do poder do pecado, como que isso soa dentro do teu coração? Qual a briga que tem aí dentro? Seja honesto, não precisa falar, mas seja honesto. Será que a sua cabeça diz: não, esse pregador está exagerando? Porque quem é que consegue andar sem pecado? Esse pregador está exagerando? Quem é que consegue. Esse pregador está tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá maluco da cabeça? Quem é que. Sabe por que você está pensando assim? Porque nesse momento, você ainda não permitiu o Espírito Santo cumprir a missão dele que é te revelar a justiça de Deus, em Cristo Jesus. Se você permitir que o Espírito Santo te mostre isso, eu não estou pregando a lei da impecabilidade, eu estou pregando a lei da santidade. Vamos lá, vou voltar ao primeiro assunto, o que a Bíblia fala sobre os mentirosos? O que a Bíblia fala sobre os mentirosos? Não herdarão o reino de Deus, é uma lei que Jesus estabeleceu é uma lei que está na Palavra de Deus, então se eu chegasse para Deus e falasse assim, eu nunca fui liberto do pecado chamado mentira, porque eu nunca tive força para isso, e o Senhor nunca me deu condições de ser livre disso, e por isso eu sempre fui escravo da mentira, o que, que eu estaria dizendo para Jesus no dia do julgamento final? O que eu estaria dizendo para o Pai no dia do julgamento legal? Você está sendo injusto, você está me condenando por algo que eu não tinha capacidade de andar em vitória, Deus é Santo, quantos creem, diga amém. amém, e Ele diz então, sede santos como, eu sou santo, agora se não fosse possível, como que Ele ia te pedir isso? Abra a tua cabeça meu irmão! Como Deus te pediria alguma coisa que você não tivesse recebido subsídios, capacidade, instrução, força, ou qualquer outra coisa para andar no que Deus pediu? Já parou para pensar sobre isso? É mais confortável ficar com a teologia, eu sou um pecador miserável, lógico, é mais confortável você criar um corpo doutrinário mentiroso, ao redor dessa declaração, é muito mais, porque na luta contra o pecado, você tem que lutar, eu vou, eu vou rasgar meu coração, eu vou me crucificar aqui diante de vocês, eu tenho uma mulher linda, pastor já conhece uma mulher, linda, linda, a Bíblia fala que quem encontra uma esposa, encontra o favor de Deus, eu encontrei o favor, mais do que merecido, pensa na mulher linda, educada, gentil, e mesmo ter uma mulher linda dentro de casa, irmãos, eu não sei o que acontece. às vezes meus olhos assim, <risos> passo uma mulher assim com meus olhos quer virar assim, não! <risos> aí você pensou assim, ah, para quem não vai pecar contra a mulher? não, não é só isso, também, para não pecar contra Deus. agora te falar por que, que eu às vezes meu olho quer olhar para lá porque eu sou homem masculino E os meus hormônios não morreram nem E nem converteu Eu tenho que instruir ele Eu tenho que crucificar ele Eu falo assim, é bonita mesmo, mas não é para mim E sai fora meu irmão Você pensa que José saiu correndo da casa de Potifar à toa, ele saiu porque a mulher era linda Se ele ficasse mais dois minutos ele tinha caído meu irmão Nada rapaz, mulher feita tentação é assombração, não é tentação Quando é muito feio vai, É o satanás que trouxe Quando é muito bonito a gente fica pensando Será que foi Deus? Não, estou brincando estou pregando, você está falando Você está soprando na minha orelha, estou pregando aí Isso é coisa do Hernani, coisa que fica falando na orelha do pregador aí E vocês são testemunhas, não foi que está falando ali? ai está vendo? Agora aguenta, meu amigo Te dei direito autoral, se vira agora não, tô, mas eu estou falando honestamente aqui, irmão. Eu estou falando honestamente. Agora o que, que eu tenho que entender? Por, que, que, eu tô, por que, que eu posso dizer não? Escuta assim, na hora que parece lá. Por que, que eu posso dizer não? Porque eu não estou mais escravo da lei do pecado. Eu posso dizer não e não. Mas é gostoso. Mas não, mas é bom. Mas não, eu não quero, eu não quero. Eu posso dizer não, me foi devolvida a liberdade, me foi devolvida a liberdade, me foi devolvida a liberdade. E isso é obra de quem? Do Espírito Santo. Agora se você for ministrado pela religião, a religião vai te tornar escravo. Porque a religião vai dizer que você não pode ser livre dessas coisas. Quem está comigo aqui diga amém. Eu falei uma coisa que a maioria dos homens queria falar aqui. Só que não tem coragem. E o homem é descarado, homem, homem, ele olha, e nem ele mais sabe que está olhando. Ele chega num nível de endemoniamento que nem mais, e a mulher fala assim, tira o olho, Eu não estava olhando para lá. Mas como não, se tivesse uma foto, e mandava tá assim, ó. Ah, mas as mulheres, pensa que elas não olham também? <risos> Só que mulher é diferente, meu amigo Homem é assim, ó, descarado Espírito de ventilador, ó Homem tem o um espírito de guarda de trânsito Sabe o que é guarda de trânsito? Passa o carro, ele olha a placa da frente Que não vai lá olha a placa de trás É o espírito do homem Pra conferir mesmo Agora mulher não a Mulher tem o espírito do guarda noturno Ela tá lá vigiando e Ninguém percebe, passa assim, ó E pergunta para ela, ela sabe a cor do sapato, a cor da meia, o sapato estava engraxado, você não estava engraxado, se a calça estava apertada, você não estava, se o cabelo estava despenteado, se era careca ou era cabeludo? Sabe tudo. As mulheres sabem o que eu estou falando. Ah, vocês não. Mas vamos lá. Gente, isso é uma questão de natureza. Um dia um jovem da minha igreja falou assim, Pastor, você pode orar para mim? Porque eu não quero mais ter tentação sexual. Eu falei, o Senhor, torna ele broxa, por favor. Ele falou assim, o que, que é isso, meu Deus, o céu, pastor, tem que manular essa oração. Não tem mais não, irmão, já subiu. Agora não sei quanto desce. a outra resposta, não. Aí ele falou assim, mas pastor, que oração é essa, pastor? Eu falei, meu querido, você é homem. E graças a Deus que você tem essa vontade. Agora o que você tem que fazer? Você tem que pôr na tua cabeça a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado, você vai pôr esse desejo sexual, governado pela lei da vida, pela lei da santidade, pela vida de Deus, só isso, alguém está comigo aqui? Diga amém! amém. Lá na no nossa igreja a gente tem um tal de amizade especial, como aquele negócio de romance especial, tem esses nomes, tem, cada inventa um nome para dizer que é autoral do negócio, mas o negócio é é levar o relacionamento em santidade a gente tinha lá, mas eu tenho uma pegadinha com eles quando chega assim na metade do caminho com dois meses de namoro assim, eu chamo os dois e aí? aí quando começa aquela história assim ih pastor, tive nem vontade de beijar tive nem vontade de abraçar tive vontade de não fazer, separa Separa que não vai dar certo esse relacionamento você vai fazer, mas como você para eu falei, rapaz, você está do lado de uma mulher não teve vontade de nada. Não, tem alguma coisa errada isso aí. Não, mas pastor, e o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo vai governar o seu sentimento, ele não vai tirar. Às vezes a gente inventa uma pressão que não existe. Uma pressão, alguém está comigo aqui ou não? Então quando você entende a realidade da nova natureza, a nova natureza nasceu com apetites sexuais também, só que agora esse apetite sexual, não está mais governado pela lei do pecado, ela está governada pela lei do Espírito e vida, aleluia, esse apetite, essa nova natureza também nasceu com a ambição de prosperar, de crescer, de fazer as coisas, só que agora, esse governo não é mais Satanás, o chifrudo, o rabudo, é o Espírito Santo, que vai canalizar essa ambição de crescer, com o propósito do reino, alguém está comigo aqui? Diga amém! Sim. Alguém pode dar um prato de vitória aqui? Diga Amém! Sim. Eu só estou pegando um dos pontos da realidade da nova criação. Nós somos crentes, mas não admitimos que somos filhos. Lembra que eu fiz a pergunta, pensou que eu esqueci? Qual dos dois foi tentado mais? O primeiro Adão ou o segundo Adão? Os dois iguais. Eu vou te responder de novo. Por que que o primeiro Adão caiu? Simples. Porque ele sendo filho... Sendo filho, o seu desejo, por si, o seu desejo, no que ele mais amava, foi mais forte, no que Deus amava. No que Deus amava, no que Deus queria. O que que fez Jesus não cair? Você pensa que Jesus não caiu de tentação? Eu vou te falar uma tentação que Jesus caiu. Caiu não, passou. Edita esse negócio aí, hein? uma tentação que Jesus passou a Bíblia fala que quando ele estava no Gog, na, no Getsêmani ele pediu pai, passa de mim esse cálice vamos, vamos imaginar já, mente santificada aqui, vamos imaginar mente santificada, o pai falando assim sabe filho eu estou vendo agora o seu sofrimento e eu acho que eu também não estou gostando mais dessa história está sofrendo muito, eu vou concordar eu vou passar de você esse cálice. A própria trindade foi provada dentro do seu próprio propósito. Só que quando você vive pelo Espírito, não é mais você que está em pauta em primeiro lugar. É o propósito. Alguém está comigo aqui, eu consegui dois améns, não é mais você que está em pauta, mas é o propósito, lembra que eu falei no início da mensagem, nós vivemos uma geração tão egoísta, tão egoísta, que transforma o relacionamento com o Espírito Santo, apenas pautado nos seus desejos, apenas pautado nas suas necessidades, apenas pautado em si mesmo, estão pouco interessados em se relacionar com o Espírito Santo, no que diz respeito, dele cumprir o propósito que lhe foi dado desde o mundo incriado, nós precisamos crescer nesse relacionamento com ele, e dizer, Deus, o teu plano e o teu propósito é maior do que eu, é maior do que os meus é maior do que eu posso ter para a minha vida isso é maturidade de filho maturidade de filho agora pensa no assunto e quem aqui se eu sei que estou diante de muitos líderes, que tem assunto para falar, porque eu só estou falando sobre, não estou explicando a respeito Diga comigo, o Espírito Santo nos convence do pecado, dentro, daquela, dentro da minha testa, se você concordar ou não é direito seu, mas pelo menos vem comigo aqui, qual que é o pai, a mãe de todos os pecados? Incredulidade, então o que, que o Espírito Santo vem nos convencer? Do quanto nós não nos submetemos, de quanto o que Deus disse, não é verdade verdade, de governo, não é verdade absoluta sobre nossas vidas, a gente fica dando nossos jeitinhos, como está escrito em Marcos capítulo 7, né, e transformando a verdade de Deus em verdade humana, essa é a primeira obra do Espírito Santo, aí depois que ele conseguiu isso, agora então você recebe a filiação, porque você entende que o... Quando ele te convence de pecado, não é para te condenar, mas é para te mostrar que existe uma solução para o pecado. Qual é a solução para o pecado? O sangue derramado. Qual é a solução para o pecado? A justiça de Deus. Agora ele não quer só que você seja justificado, ele quer que você entre numa linha de entendimento de que você agora é filho. Filho, diga comigo, filho. filho. Mais só, diga, filho? filho. Aí, como filho agora, repita para o seu irmão, diga, agora eu posso. Mais só, diga, agora eu posso. Não apenas, ter o Espírito Santo, como meu companheiro. Agora como filho, eu vou entrar no ministério do Espírito, e vou cooperar com Ele. Pastor, mas que heresia é essa? Vamos lá, eu vou tentar te, te tirar dessa heresia aqui. Vem aqui comigo, a Bíblia fala, como pregarão se não há quem... Envie Como pregarão? Se não há quem? Envie Agora escute bem Aí pergunta, como crerão? Se não há quem? Primeiro você tem que ser enviado O enviado prega É nesse momento, por exemplo, que você se torna um parceiro do Espírito Agora vem cá Tente imaginar, a Bíblia fala que nós falamos de Deus, na presença de Deus para os homens. Deus está aqui, nesse exato momento, ouvindo o que eu estou falando. Eu estou falando dEle. Aí o Pai está dizendo assim para o Espírito Santo, pode confirmar, porque é minha palavra, não faça nada, porque é a palavra dEle. Pode fazer, porque é minha palavra, não faça nada, porque é a palavra dEle. Tem muita gente que faz um desfavor para o reino, pregando. Palavras que o Espírito Santo não pode tomá-las para trabalhar no homem. Você viu uma pregação dessa? Irmão tranquilo, Deus te entende, Deus te ama, Deus sabe que você é um pecador mesmo, como que o Espírito Santo vai confirmar um negócio desse, meu amigo? E o pior é que a igreja desse cara está lotada, está lotada por quê? Porque as pessoas precisam aplacar a sua consciência religiosa e querem um líder que fale o que eles precisam ouvir. E nosso conceito de sucesso é igreja lotada, a gente então acha que o cara está sendo bem sucedido. O negócio está enroscado, a gente precisa de um realinhamento aqui. O que, que a Bíblia fala? O que, que a Bíblia fala assim? Jesus, quando ele falou para os discípulos Olha, em Lucas capítulo 24 Ele diz assim Vai e prega o quê? Arrependimento Tem três formas de você ser parceiro do Espírito Santo Quem quer ser parceiro do Espírito Santo aqui? Diga amém, amém. Não, não, não ouvi Quem quer ser parceiro do Espírito Santo? Diga amém. amém Então pega na mão do seu irmão assim Eu perdi a hora, não sei o que eu comecei a pregar não Faz muito tempo. Meu Deus, me dá um toque aí, perdi mesmo. Vou terminar aqui. Vamos lá. Vocês compram a briga, o Luciano subirá depois? Então tá bom. Mas vem cá, vamos comigo aqui. Quem quer ser parceiro do Espírito Santo? Então olha para o seu irmão e fala assim, hoje eu vou ousar de não ter o Espírito Santo. Só como meu parceiro, eu vou ser... Parceiro dele parceiro. Aleluia, então, qual que é a primeira obra do Espírito Santo? Pergunta para o seu irmão, qual que é a primeira obra do Espírito Santo? Qual que é mesmo convencer o homem do? Você tem que ser parceiro, irmão Você precisa definir o que Deus chama de pecado Ou seja, de pecado e pregar sobre isso Ah, pastor, não pode, vai pregar sobre o pecado da igreja de hoje Então prega na igreja de ontem, não dá Então espera a igreja de amanhã você... Alguém está comigo aqui? Diga amém porque a fé vem por onde? Diga Amiga, a fé vem? A fé vem? O que que você está produzindo nas pessoas? Escute bem aqui, escute bem aqui. Está dando a mão aí, ó. vocês não estão em obediência, estou né? brincando. Olha só, escute bem, a fé e a incredulidade, vêm pelo mesmo caminho. Qual que é o caminho que vem a fé? Ouvir. Qual o caminho que vem a incredulidade? Ouvir. Depende do que você ouve. Produz. Eu vou te explicar que isso é Bíblia, tá? Você tem cara de Batista, viu? É. Conhece a Bíblia igual João Batista. Estou brincando com você. Mas olha só, é seu parceiro, né? Escute bem. O, prime... o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, que fala sobre o cordeiro morto antes da fundação do mundo, também o Pedro fala assim, ó. Fala assim as tradições vãs, que vocês receberam dos vossos pais, as doutrinas vãs que não serviam para nada, que vocês receberam dos vossos pais, tem gente que transmite coisa que não presta para nada, tem gente que transmite coisa que o Espírito Santo não pode produzir vida, Ah, um dia eu estava numa igreja, o cara falou, não pastor, eu quero te falar uma coisa, não solta a mão não, que você é parceiro do Espírito Santo, você vai lá, olha só, escute bem, estava na igreja, o cara falou assim, não pastor, porque é o seguinte, eu estou em crise, sabe por quê? Porque eu sou um crente sério, eu sou um crente assim, muito sério, muito convicto de Deus e tal, e eu, eu tenho um negócio comigo, só de pensar em pecar, o couro já come para cima de mim, já vem, pau, e a vara corta para cima de mim, e eu vejo gente na igreja, o cara é mentiroso, o cara é adulto, o cara é pornográfico, o cara rouba, eu sei, eu sei, a vida do cara vai para frente, eu falei assim, deixa eu te contar uma coisa, você sabe que você tinha que se alegrar na disciplina? vai quê? A Bíblia fala, em Hebreus capítulo 12, que Deus disciplina quem recebe por filho, escute bem meu querido, falei para ele: quem está em comunhão, entre aspas, com Deus, e vive uma vida pregressa, e não é disciplinado, é simples, Ele é bastado Deus não disciplina quem não é filho dEle, Deus só disciplina quem recebe por? Filho... Nós queremos pregar santidade, nós queremos pregar que as pessoas andem na verdade de Deus. Mas como você pode pedir para uma mexeriqueira produzir abóbora? Como você pode pedir para uma laranjeira produzir melancia? Como você pode pedir para uma bananeira produzir pipoca? Não dá. Nós produzimos, segundo a nossa espécie, quem é filho produz santidade. Quem é religioso produz religião. Quem quer ser parceiro do Espírito Santo? Diga amém a sua vida e a sua mensagem, não precisa ser condenatório, porque o, o ministério do Espírito não é condenatório, ele vem falar a verdade, se você não entrar nesse caminho de verdade, você nunca vai poder ser parceiro do Espírito Santo, a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, nós recebemos o ministério da reconciliação, como se Deus por nosso intermédio, Deus por nosso intermédio, reconciliasse consigo mesmo o mundo, já parou pensar nisso? Por nosso intermédio, por seu intermédio, Agora, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Você está cooperando com Ele mesmo? Ou só está esperando Ele cooperar com você? Você está cooperando com Ele mesmo ou só está esperando que Ele faça as coisas para você? Então, diga comigo: Eu posso cooperar, eu posso cooperar. pregando uma mensagem eu que leva os descrentes à crença. Eu posso cooperar, eu posso cooperar. pregando uma mensagem que leva os crentes, crentes. à maturidade. A maturidade. Eu posso cooperar, Eu posso cooperar. pregando a mensagem. mensagem, que leva os maduros à liderança. agora dentro dos valores do reino, você não pode corromper os valores do reino, você não pode pregar o seu próprio evangelho, você não pode pregar a sua própria verdade, você não pode pregar aquilo que você acha que tem que pregar, você tem que voltar ao início, aonde foi tudo desgraçado, onde a palavra foi perdida, onde foi tudo perdido, aonde a palavra não teve mais gerenciamento, aonde foi tudo arruinado, onde a palavra de Deus não teve mais governo, nós hoje estamos no ministério do Espírito, e o Espírito vem honrar a palavra, a palavra é o o Senhor, aleluia, Cristo é o verbo encarnado, alguém pode dizer amém aqui? Amém. você não pode ser parceiro do Espírito sem você caminhar na verdade eu não, não consegui pegar outra coisa senão isso hoje e por fim eu vou encerrar aqui o que, que a gente tem que fazer? Quantos líderes nós temos aqui? Diga amém. amém. Toda a liderança, soube entender o que eu estou pregando, a valorização do Espírito Santo. João falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João se resumiu apenas a pregação de Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, você vai perceber que Jesus falou, ele também é aquele cujo eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele também batizará com o Espírito Santo e poder. Perceba que João valorizou a obra da redenção, mas também valorizou a obra do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele ministrou os seus discípulos de forma extraordinária. Você vai perceber o seguinte, que Jesus em vida, em carne, eu vou dizer uma coisa muito forte aqui, não me interprete mal. Se não tivesse vindo o ministério do Espírito, nós poderíamos dizer, que em carne, Jesus não foi tão bem sucedido assim, não me olhe com essa cara, eu vou te explicar porquê, quantos discípulos Jesus tinha? Depois dos doze ficou onze, porque um se suicidou, você já pensou num discípulo que se suicida? Dos onze que ficaram, quantos desviaram? Onze, Falar de mim é fácil, pastor, a sua célula, to, um morreu, todo desviou. vai também? Vai para a minha célula. Vai para a célula do subirá, que nem ia acontecer isso. Para mim ia ser isso mesmo. Falar de mim é fácil, agora fale de Jesus. Agora, como a gente vê esses discípulos sendo levantados novamente? Quando agora não foi só o ministério de Jesus, mas foi o ministério de Jesus. Vivificado pelo Espírito. Ah, mas pastor, que negócio é esse? Calma, daqui a pouco você aplaude direito, espera aí. O próprio Jesus reconheceu isso. Ele falou, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O próprio Senhor Jesus reconheceu que o treinamento não era suficiente para a missão. Que o treinamento não era a única coisa que eles necessitavam o próprio Senhor Jesus reconheceu que tudo que eles aprenderam, era incapaz de produzir mudança no mundo, eles precisavam do Espírito Santo, alguém pode dar um brado de vitória aqui, amém. aleluia se você pega os apóstolos, ou oh, está em Samaria um grande avivamento, olha que avivamento as pessoas se convertem, as pessoas são batizadas os demônios saem dos corpos os, o, o, o, os corpos são curados de doença, eu acho que é característica de avivamento, quantos concordam? Diga amém mas Pedro e João, eles ficam lá, espera um pouquinho, está acontecendo tudo, mas o mais importante não está acontecendo, eles não receberam o Espírito Santo, olha a mentalidade que eles tinham, da importância do Espírito Santo, aí você pega Ananias, ele vê o ministério de Paulo, e Paulo então tem um ministério para os gentios de forma extraordinária, Ananias, a primeira coisa que se importa não é só de anunciar o propósito, ele fala, irmão Paulo, eu fui enviado para que você seja cheio do Espírito Santo. A primeira ministração aos gentios, o que, que acontece? Eles são cheios do Espírito Santo. Paulo, quando chega em Éfeso, a primeira coisa que ele se preocupa é se eles haviam conhecido o Espírito Santo. Por que João? Por Jesus? Por os apóstolos? Porque a igreja primitiva valorizava o Espírito Santo? Porque eu vou te dizer uma coisa. Se o Espírito Santo não vivificar o que Jesus fez na cruz, não vai ser a minha pregação que vai fazer isso. Não vai ser o meu discurso que fará isso. Não vai ser a minha estrutura de igreja que vai fazer isso. Eu preciso que o Espírito Santo convença o homem. Convença o homem do pecado, para que ele saia desse regime eu preciso que o Espírito Santo convença o homem da justiça, para que ele viva em plena santidade, eu preciso que o Espírito Santo venha e vivifique, porque senão não vai acontecer nada, agora o que, que acontece nos dias atuais? Nós como líderes, falamos sobre anjos, sobre demônios, falamos sobre céus e terra, falamos sobre tudo, menos sobre o Espírito Santo, lembra aquele que desde o mundo incriado, ouviu o Pai dizendo, nós vamos fazer, Jesus falou, eu sei que eles vão errar, mas eu pago o preço pela redenção, e o Espírito Santo falou, e eu vou glorificar o que você fez, esse que falou, lá na eternidade passada, lá no mundo incriado, está aqui hoje, eu quero fazer uma pergunta, quantos vão continuar negligenciando? Quantos vão continuar apagando quantos vão continuar resistindo quantos vão continuar da forma como estão tudo depende de você tudo depende de você de você dizer Espírito Santo eu não vou te resistir mais Espírito Santo eu vou me inclinar ao teu ministério, Espírito Santo, eu não vou querer ter você só como meu amigo, eu quero me alinhar tanto com você, eu quero me alinhar tanto com a batida do teu, do teu coração, que eu quero ser um parceiro teu naquilo que você tem que fazer na terra, eu quero ser um companheiro teu também, onde você foi, eu quero ir aonde eu fui, eu quero que você vá, eu quero que a gente junto faça algo por nossa geração, eu quero que nós juntos façamos algo para a glória do Senhor, Eu gostaria tanto que esta noite, acho que agora é noite, né? Você pudesse de uma forma mais significativa, dizer Espírito Santo, eu não vou te negligenciar mais, Espírito Santo, eu não vou mais, ficar dias sem prestar atenção em você, sem sentir os seus impulsos e as suas direções, eu vou ter você como o meu... Verdadeiro mestre que é... O meu verdadeiro orientador que é... O meu verdadeiro capacitador... Mas eu te prometo... Eu não vou transformar isso num relacionamento egoísta... Eu vou reverter isso... Para ser um parceiro teu... Eu vou levar os descrentes à crença... Pelo poder que há em mim... Que é a sua habitação... Eu vou levar os crentes à maturidade... Os maduros a liderança, conta comigo Espírito Santo, tira de mim esse egoísmo, tira de mim essa vaidade, tira de mim tudo aquilo que impede Deus ser mais entregue a você. Eu gostaria que você ficasse em pé, por gentileza. Eu sei que você orando aí, orando aqui é a mesma coisa, irmão. Eu sei disso. Mas eu gostaria que fosse uma atitude, o que eu vou pedir agora. De você sair do seu lugar. Como quem está dizendo assim. Eu vou sair da minha zona de conforto. Eu vou sair do meu ambiente de negligência com o Espírito Santo. Eu vou sair do meu ambiente... de mornidão e eu vou corresponder ao Espírito Santo de uma forma mais profunda eu vou corresponder ao Espírito Santo de uma forma mais intensa eu não quero só o poder vamos se espalhem aqui, se precisarem empurrar algumas cadeiras para trás, podem empurrar não tem problema, tem lugares aqui atrás oh lembra o que eu disse a primeira obra do Espírito Santo é nos convencer. De que nós estamos desalinhados com Jesus. Se de repente alguma área da sua vida. Você sabe que está desalinhado. Mas até hoje você resistiu em chamar isso de qualquer nome. Chame isso de pecado agora. Já Espírito Santo eu sei que está errado isso. Eu sei que está errado isso. Eu sei que isso não faz parte mais da minha nova natureza eu fui enganado teologicamente enganado oh Espírito Santo Espírito Santo oh chame chame Ele para ser mais íntimo Teu se ofereça para Ele para ser mais íntimo Dele você diga para ele, você recebeu o um ministério desde lá da eternidade passada, e eu hoje estou aqui, eu não quero limitar a, a sua ministração apenas a uma questão minha pessoal, a um mundo meu pessoal, a algo eterno por trás do seu ministério Espírito Santo, e eu quero entrar nessa dimensão, eu quero entrar nessa dimensão, eu quero entrar nessa dimensão, aleluia! essa paixão profunda, eu me lembro muitos anos atrás, quando eu fiz essa oração, eu falei, Espírito Santo, eu sei que você tem algo glorioso, para fazer na terra, e eu quero fazer parte disso, não apenas como alguém, que vai ser usado, mas como alguém, que vai ser parceiro, e o Espírito Santo, então foi me alinhando, eu permiti Ele me alinhar, alinhar as minhas motivações, alinhar a minha doutrina, alinhar os meus pensamentos, alinhar as minhas, a minha vida interior, eu não negligenciei, Ele foi trabalhando tantas coisas na minha vida. O Espírito Santo está falando forte desde o início dessa mensagem. Nós estamos voltados muito a nós, é tempo de voltar para Ele, é tempo de voltar para Ele. É tempo... Deixa o Espírito Santo cumprir o ministério dEle na sua vida. Deixa o Espírito Santo cumprir o ministério dEle na sua vida. Vamos, vamos, mergulhe, mergulhe. Vamos adorar ao Senhor com canções, enquanto você vai mergulhando em Deus. Enquanto você vai mergulhando no Espírito Enquanto você vai mergulhando na verdade que você ouviu Uou! Uou! Eu vou perguntar talvez pela milésima vez Existem Muitas experiências com o Espírito Santo Mas a primeira É a do Deus Que nos convence do pecado Essa foi a primeira experiência que você teve com Ele Primeira, quem aqui está convencido de pecado? Diga amém. Aleluia. Então você nasceu de novo quando você se arrependeu. Aí você teve a segunda grande experiência. Você se tornou templo do Espírito Santo. Quem nasceu de novo aqui, diga amém. Então olha para dentro de você e diga: Eu sou a habitação permanente. Eu quero que você seja atrevido e diga assim, favorita, favorita do Espírito Santo. Eu não quero seguir adiante aqui, o Luciano vai seguir adiante numa revelação que ele deu, mas eu vou parar aqui, eu, depois eu vou cooperar com ele. Nunca mais busque o Espírito Santo como se ele estivesse fora de você. Nunca mais busque o Espírito Santo, como se ele estivesse fora de você. Aonde está o Espírito Santo agora? Não, eu não ouvi. Eu não ouvi. Então, qual é o seu papel? Nesse momento aqui: não é receber de fora para dentro, é deixar o que está dentro vir para fora. Não, não, não, não, não, não, estou começando a entender, não, não, não, diga para mim assim, bem forte, assim, eu não busco mais, como se ele estivesse fora, eu agora estou num relacionamento com ele, como quem vai manifestar aquele que está dentro, para fora. Você pode dizer amém a isso. Pode dizer amém a isso. <risos> <risos> <risos> <risos> é isso aí? Eita tá aí dentro. Conte Ele, não busque mais Ele, como se Ele estivesse lá no céu, Ele não está mais no céu, Ele está dentro de você. Aí a minha última participação é essa aqui. Não negligencie mais. Um Deus que está todo dia, toda hora do dia, toda situação, de qualquer hora do dia Ele está aí dentro é só falar para Ele e aí, como que a gente vai fazer agora? como que a gente vai andar agora? Que... qual o princípio da palavra que a gente vai praticar agora? em que verdade nós vamos andar agora? é mais simples do que você possa imaginar quem vai buscar o Espírito Santo como se Ele estivesse fora de você? diga amém ah, vocês entenderam bem. Quem vai como um rio de água viva, em todas as vertentes que esse rio tem para fluir, vai deixar ele fluir do seu interior, der um brado de vitória. <risos>